Olá, meu nome é Miguel Wonne, sou investigador em regime pós-doutoramento no laboratório de Esquide, em Lisboa, e venho aqui apresentar-vos um projeto recente chamado o Arquivo da Opinião. Portanto, o Arquivo da Opinião, em resumo, é um, um portal web que reúne artigos de opinião publicados na imprensa portuguesa. Uh, a coluna de opinião dos jornais acompanha sempre a imprensa nacional e internacional, e é por isso uma das principais componentes da discussão uh, diária do, dos assuntos políticos uh, e públicos. Uh, e por isso mesmo é um grande, se não mesmo o principal, setor uh, de influência da, da opinião pública em geral. Uh, por essa razão achei que seria um bom projeto a criação de uma plataforma que, além de garantir a preservação histórica deste tipo de comentário político e deste tipo de documentos, uh, também fornece serviço de disponibilização digital e de acesso uh, fácil ao público em geral. Uh, o artigo da opinião reúne atualmente mais de 80 mil artigos, publicados entre 2008 e 2016, uh, da autoria de aproximadamente 3.500 autores distintos. O portal online disponibiliza várias ferramentas, uh, como realizar buscas uh, na base de dados, filtrar uh, resultados por autor, por data, mas também indicadores uh, de autores, como as nuvens de palavras de cada autor, tendências do, de, de, de palavra-chave. Uh, os artigos de opinião e a informação correspondente, como o título, uh, autor ou corpo de texto uh, foram principalmente recolhidos através do uso do portal arquivo.pt uh, que armazena o histórico das, das páginas online, que neste caso em particular as páginas de interesse eram as páginas online dos diversos artigos, em particular a secção uh, da opinião política ou da coluna da opinião. Uh, dito isto, vou então mostrar-vos um pouco o, o portal e as funcionalidades disponíveis ao utilizador. Obrigado e até já. Olá novamente, mostra-vos então um resumo uh, sobre as funcionalidades da página. Portanto, na homepage uh, tem um, o principal motor de busca, por exemplo, podemos procurar por refugiados, uh, que nos devolve 2.349 artigos. Uh, depois podemos filtrar por autor, por exemplo, José Pacheco Pereira, ou uh, e por jornal, só por exemplo, os dos do, revista Sábado, nos 9.3. Uh, depois, na secção dos autores, podemos uh, ver os autores listados, mas também procurar, por exemplo, uh, o cronista do público Filipe Tavares, que tem na base de dados 829 artigos e na sua página, aqui no arquivo da opinião, mostra-nos uh, uh, uh, uh, de palavras e as entidades mais mencionadas. Por fim, na secção das palavras-chave, podemos procurar por palavras-chave, por exemplo, António Costa... Que nos devolve uh, uma página com o um número de frequências por tempo, por jornal e relacionadas. Uh, obrigado e espero que tenham gostado.